de que banda? Murubento. Murubento a banda. Aí ninguém te fatigou, quer dizer, a Pi, a Jéssica, o Pai Diesel. Tens mesmo talento? Tenho. Oh, improvisaste, tenho. deste Gasosa Não tem um porquê. Tem um hein, que passou, um candidato que passou, deu samba pito. Eu nasci pra isso. Então mostra que tens talento. Já amei, sem ser amada, por ajudar fui crucificada Neste mundo tão cruel, onde até que bem em mão falada Se a vida fosse um play, eu dava pausa porque estou cansada O que prometeu me fazer feliz, hoje é por ela, sou ameaçada No Senhor acreditei <música>